Olá, meu nome é Neymar, eu sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas de como fidelizar cliente à sua casa lotérica. Vamos lá? Como nós sabemos, o principal trabalho de uma casa lotérica é vender loterias. Em algumas lotéricas são vendidos muito mais prestação de serviços do que propriamente dito a venda dos jogos. Eu digo isso porque tem muitas regiões que as lotéricas têm que fazer muita autenticação de contas, pagamentos e também saques de benefícios. Acontece que para você poder fidelizar esses clientes existem algumas maneiras. A primeira delas, como todo mundo já sabe, é o atendimento. Se você der um atendimento prioritário, um atendimento personalizado, você vai conseguir ter esse cliente durante muito mais tempo. Talvez você tenha uma lotérica blindada e fale, Neymar, esquece, não tem como fazer isso com a lotérica blindada, porque nós temos que utilizar o interfone, ou porque a qualidade do som não fica muito boa. Mas eu digo para você que tem sim. Você pode utilizar pequenos bilhetinhos, de preferência impresso, em papéis coloridos, onde você faz aqueles bilhetinhos pequenininhos. Sabe aqueles bilhetinhos de salmo que antigamente existiam? Faz um daquele, uma folha de A4, imprima várias frases desejando um bom dia para a pessoa, num papel colorido, recorta, deixa um pouco com cada uma das operadoras de caixa. E quando ela estiver sendo atendida, entrega um daquele. Todas as pessoas querem ser atendidas de uma maneira única e de uma maneira exclusiva. Se você fizer isso, se você fizer com que o seu cliente se sinta personalizado, ele vai entender que ele realmente é importante para a sua loja se você acha que você não quer escrever essas frases motivacionais, que isso é bobeira, então vai lá e faça esses mesmos bilhetinhos com números da sorte. Dessa forma, a pessoa vai ter a numeração dela, que ela vai ter sorte para fazer os jogos dela. E aí você entrega os números do dia para Mega, ou os números para Quina, ou os números para Dupla, ou os números para Lotomania, ou os números para a loteria que for. A questão aqui é tratar o seu cliente de uma maneira única e exclusiva. E foi pensando nisso que no nosso sistema, o Agile da DoraSoft, nós temos um cadastro muito bom. Nesse sistema, você poderá cadastrar o seu cliente e colocar o que a gente chama de Números da sorte ou Produtos e Serviços Preferenciais. O que, que significa isso? Você vai poder colocar dentro do nosso sistema, no cadastro, por exemplo, do seu João, você vai poder colocar um número 12. Por que o número 12 é para ele importante? Porque é o dia de nascimento dele, é o dia de nascimento da esposa dele e também é o dia do nascimento do filho dele. Então ele tem por número 12 o número da sorte, e sempre que você tiver um bilhete, você poderá utilizar o nosso sistema para poder imprimir essa listagem de números da sorte dos seus clientes, fazer essa pesquisa e entrar em contato com o seu cliente oferecendo o bilhete da Federal ou até mesmo bolões que tenham um número 12 para ele. Você acha que ele vai comprar? Eu tenho certeza. E vai valer, sabe por quê? Porque mais uma vez ele vai se sentir personalizado, ele vai se sentir único, porque ele estará sendo único. Você vai utilizar uma tecnologia que nós desenvolvemos, é a única empresa que tem esse tipo de recurso dentro do sistema que você vai poder utilizar no dia a dia para poder vender mais e para poder lucrar mais. Se você acha que é só isso, você está enganado porque além do número da sorte, que você pode colocar qualquer número, seja ele dezena, centena ou milhar, e você também pode colocar qualquer tipo de uso dessa pessoa, porque pode ser placa de carro, pode ser data de nascimento com quatro dígitos, que é o dia mais o mês. Você também pode utilizar como centena para as pessoas que tenham a centena preferenciada, entre outras coisas. Você também pode colocar lá dentro do sistema loterias, produtos e serviços preferenciais. Dessa forma, quando você tiver um serviço específico para aquele cliente, você vai poder atendê-lo. Você quer um exemplo disso? Nós temos aqueles clientes na lotérica que não compram bolão, mas se tiver acumulado, eles querem. Então você pode colocar um sistema que todas as vezes que der um valor de acúmulo, aquele cliente deve ser acionado. Se você também quiser, você pode utilizar um outro recurso, que é colocar o um serviço preferencial para esse cliente. Vamos supor que a Caixa Econômica disponibilizou um novo serviço e esse cliente te deixou avisado: quando tiver o serviço X dentro da lotéria, eu tenho interesse em contratar com você. Seja na área do negocial, porque o nosso sistema também controla o negocial, habitacional, empréstimos, de consignados, entre muitos outros. Essas são algumas maneiras que você pode utilizar para poder conseguir fidelizar mais ainda os seus clientes e a DouraSoft está com você nessa, mais uma vez. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou já dá uma clicada em curtir e também já compartilha. Como sempre, desejo para você sucessos e produtividade!